Uma das coisas que mais tem gerado confusão em Sniper Elite 5 é sobre o conteúdo adicional para quem comprou a edição Deluxe, né? Quem comprou essa edição teria acesso a armas adicionais, é, novas missões, skins e tal, um monte de coisa. Mas cadê esse conteúdo? Até agora ninguém viu. Eu vou explicar direitinho tudo nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 e o conteúdo adicional para quem comprou a edição Deluxe e aí. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque realmente muita gente tem feito essa pergunta por aqui. Perguntas do tipo, onde foi parar o conteúdo adicional? Cadê as missões novas? Cadê as armas novas? As skins e tal. Como eu disse, todo mundo que comprou a edição Deluxe teria direito a isso. Mas o pessoal tá meio confuso em relação a como e quando vai chegar esse material. Mas calma aí que vocês vão entender direitinho, beleza? Mas antes de tudo, sabe como é? Deixa o like, se inscreve, compartilha se possível aí, porque é uma dúvida bem comum entre muita gente. E se você já conhece o conteúdo aqui e gosta do que a gente faz por aqui, considere se tornar um membro, beleza? Com certeza vai ajudar bastante com esse projeto. Quem quer rir tem que fazer rir. <risos> Então, senhores, vamos lá. É, todo esse conteúdo ele vai chegar ao longo do passe de temporada 1. E tem inclusive mais coisas para chegar nele, como os skins e tal, skin de armas, skin de personagem. Como eu disse, tem armas, tem novas missões, tem um monte de coisa, né? Mas vamos começar aqui respondendo a primeira pergunta, que é uma outra pergunta que eu vejo aparecendo bastante aqui. A pergunta é o que é passe de temporada? Por incrível que pareça, muita gente ainda se confunde em relação a isso. É um termo relativamente comum, no meio gamer aí, né? Mas eu ainda vejo que tem algumas pessoas que ficam meio sem entender direito como é que funciona. E basicamente o que eu posso dizer é que o passe de temporada, ele é o acesso que é concedido a todos os updates pagos ao longo da temporada do jogo, né? No caso, o passe de ano 1 vai dar acesso a todo o conteúdo pago do ano 1. Como já foi divulgado pela própria Rebellion, esse passe de ano 1, no caso, ele vai ser dividido em quatro partes. Ainda não foi divulgada a data né, específica de cada atualização dessa, mas a gente tá no aguardo aí. No caso de Sniper Elite 5, como esse é o passe de ano 1, isso sugere que os desenvolvedores têm pelo menos o plano de trazer aí, sei lá, mais um passe de temporada, o passe de ano 2, por exemplo. Vamos aguardar para ver. Como eu disse, é importante lembrar mais uma vez aqui que a Rebellion ainda não divulgou a data, mas a gente sabe que todos os conteúdos do ano 1, eles vão chegar até maio de 2023. Então, eu imagino que esses conteúdos aí, eles devem ser divididos pelo menos pelos quatro trimestres próximos aí, ou seja, o primeiro update deve chegar até agosto, o segundo deve chegar até novembro, o terceiro até fevereiro de 2023 e o quarto deve chegar até maio de 2023. Sinceramente eu acho que eles vão chegar antes, mas eu acho que o máximo que eles vão demorar para chegar são essas datas aí. E agora vamos para a segunda pergunta mais importante Nessa dúvida toda aqui Que é exatamente o que vem nesse passe de temporada Beleza, agora que todo mundo já sabe Do que é que se trata esse passe de temporada E quantos são, como ele foi particionado e tal Vamos para os conteúdos, né? O que é que vem nesse passe de temporada? Basicamente o passe de temporada ele vai vir com duas missões extras Seis pacotes de armas Dois pacotes de skins de arma Muita gente gosta, eu não gosto tanto assim, eu prefiro minhas armas pretas mesmo, mas tem muita gente que gosta. E vai vir com dois pacotes de skins de personagem. A Rebellion, ela divulgou uma imagem com todos esses conteúdos, todos separados em cada update e tal. Vamos dar uma olhada aqui? A imagem é essa aqui, ela foi mostrada logo depois do anúncio, né, do Season Pass. A gente vê aqui que cada card desse está dividido ali em primeiro, segundo, terceiro e quarto, que é a ordem que eles vão chegar, né. A gente vê que o primeiro aqui vai trazer a primeira missão extra e mais um, um pack novo de arma, um novo pacote de armas. E o segundo pacote de armas, ou seja, o primeiro update vai trazer a primeira missão e dois pacotes de armas. Tem algumas armas ali? Uma delas dá pra ver claramente que é a DeLille. Ah, quem gostava de usar a DeLille aí, aquele fuzil totalmente silenciado, muito maneiro. E um pouco mais abaixo a gente vê também a PPSH-41. Eu usei bastante essa arma aí em Sniper Elite 3 e agora tá chegando aí aos 5. Na verdade naquele jogo lá era a melhor que tinha, fuzil muito bom. A gente tem um segundo card aqui, que já tá mostrando com o que vem também. E aí a gente tem aqui o terceiro pack de armas, né? Aí vem o primeiro pack de skins de armas. E o primeiro pack de skin de personagem. A gente vê ali também uma sombra da HDM. Uma pistola que eu usei bastante também em Sniper Elite 3. E tem a silhueta do Curlfar Burn, mais a versão do Sniper Elite 4. Isso sugere o que Que possivelmente a gente pode ter aí as skins dos outros jogos, que seria, assim, sensacional. A do 3, então, eu acho incrível. A do 2, nossa, a skin do 2, é... que é o V2, no caso, né? Eu acho incrível. Vamos passar para o card 3 aqui. Aqui a gente já pode ver que vão chegar mais dois packs de armas, o pack 4 e o pack 5. O segundo pack de skins de personagem. E aí a gente já pode ver nas sombras ali. Fica tudo meio sugerido, né? Mas dá pra ver ali possivelmente a Mozin. Não dá pra identificar direito. Mas parece que é a Mozinha ali. E acima, acho que é a SVT. Não tô conseguindo identificar direito aqui. Se vocês conseguirem identificar, deixam nos comentários aí. Mas enfim, são dois novos packs. De armas aí. Vamos passar para o card 4 aqui. E aí no card 4 a gente pode ver aqui que vai chegar a segunda missão. Mais um pack de armas. E mais um pack de skins de armas. Então é basicamente isso aí que vai chegar nesse Season Pass. Quem ainda não pegou dá uma olhada. O valor está um pouco salgado. Mas se quiserem aguardar um pouco para ver. Eu sempre recomendo que aguardem um pouco para ver. Né? Para ver se os itens estão valendo a pena. Lembrando que tudo isso que vai chegar no Season Pass também vai estar disponível na loja para comprar, assim, de forma separada, né? Pra você comprar só o que você quiser comprar. Então, você não necessariamente precisa comprar o Season Pass para poder ter acesso a todo esse conteúdo, beleza? Me digam aí o que é que vocês acharam desse Season Pass, se entenderam, se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu tiro para vocês. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.